Encarando a notícia de frente. Com a concessão das rodovias MT-208 e MT-320, entidades do município de Alta Floresta defendem a mudança da praça de pedágio que está prevista para sair a 12 quilômetros da cidade. É o que você vê agora na reportagem de Daiane Carvalho. Hora de atraso, a reunião com a presença do vice-governador Otaviano Piveta reuniu lideranças políticas municipais e estaduais, além de empresários, produtores rurais e entidades como a CDL e o Sindicato Rural. O objetivo principal da reunião que aconteceu na Câmara Municipal de Alta Floresta foi discutir a possível mudança de local onde será instalado um pedágio na MT-208. A cobrança, principalmente por parte dos produtores rurais, é que o consórcio Via Brasil, que administrará 188 quilômetros entre as rodovias e MT-320 e MT-208, cumpra com o que foi definido durante uma audiência pública realizada pelo governo estadual antes da privatização das rodovias, como explica o produtor rural Chico Gamba. Descobrimos que, então, a audiência pública é feita o que Ela diz lá que é, o pedágio será 23 quilômetros de alta floresta para não pe penalizar produtores, é próximo ao município de Alta Floresta. Então foi feita uma audiência aqui no nosso município, que essa audiência diz que o pedágio tem que ser 23 quilômetros de Alta Floresta, porém o estado inverteu pegou lá da saída da 320, no trevo do Piauvisã e mediu os 23 quilômetros, que então vai dar 12 quilômetros daqui de alta floresta. No fim da reunião, os produtores cobraram o secretário de infraestrutura, Marcelo de Oliveira, que se limitou apenas em afirmar que não aceitará pressão para resolver o problema. Eu vou ter certeza de uma coisa. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora não, não, não adianta pressão para cima Não é pressão, é a realidade. O que eu puder? É aquilo que eu puder fazer. Eu não vou fazer aquilo que eu não puder fazer. O vice-governador, Otaviano Piveta, também tentou fugir das perguntas, mas afirmou que a cobrança da população é legítima, mas que o governo ainda deverá analisá-la. Só uma avaliação, só uma avaliação de boa noite, não, foi, boa. Tranquilo, porque... como, que o, viu, a... como boa. que o senhor viu a cobrança? Como o a cobrança, que o senhor viu a cobrança dos moradores aqui de Alta Floresta? Acho legítima. E... Eu... acho legítima. Você acha legítimo? Vai, dá, vai dar para atender? Eu combinei com eles, eu combinei com eles que até o final de semana nós vamos ter a resposta para eles. Inclusive a Praça do Pedágio, a mudança? Nós, nós estamos no governo do estado. Teve um outro governo anteriormente, esse, esse contrato aconteceu antes. Então, estado é estado, governo é governo. Nós estamos de plantão agora. Nós vamos procurar fazer o melhor, o, é, nós vamos atender o interesse da sociedade matogrossense, ou seja, da sociedade aqui de alta floresta tá? agora é evidente que nós temos que respeitar contrato, então deixa a gente olhar, vamos olhar e a gente dá uma aí, então? Exatamente. para o produtor e representante do sindicato rural Chico Gamba faltou o preparo do vice governador e do secretário de infraestrutura na discussão sobre o assunto nós entendemos que existe uma enganação na nossa população de alta floresta e a gente pode até perder isso na justiça mas a gente quer que aquilo que foi é proposta aqui seja atendido, né? que seja respeitado. Ou então, é isso que a gente diz, é uma enganação com o nosso povo de alta floresta. A última vez que estive aqui com o secretário de saúde, vários pecuaristas, o sindicato nos procurou, levantando o que? A preocupação de ter um pedaço tão próximo da cidade... Sem dúvida nenhuma, vai prejudicar o produtor rural, o pequeno produtor rural, o grande produtor rural. É, o sindicato está com um projeto de se construir um novo parque de exposição. E nós trouxemos aqui quem pode resolver, que é o vice-governador, que coordena a área de transporte do Estado. Hoje ele está levando isso aqui, nós vamos sentar com a Via Brasil. Houve um, um, um erro no edital no governo passado, que na audiência pública realizada aqui nessa Câmara Municipal, ficou definido que, que essa praça de pedágio seria mais distante do Floresta, na divisa com Carlinda, e não se respeitou isso no edital. A Secretaria, no governo passado, fez um edital trazendo essa, essa praça muito mais perto. E lógico que nós não vamos aceitar e vamos brigar, e vamos debater, achar uma solução jurídica né? e levar isso para um ponto onde possa sanar o problema da maioria dos produtores. De que forma o senhor, como deputado, que já atuou aqui em Alto Flores como prefeito, o senhor pode é, auxiliar isso de uma forma mais direta? Fazendo isso, trazendo quem pode resolver aqui. Né, que é o nosso, nosso vice-governador, que é o secretário Marcelo, que é da CINFRA. Já estamos agendando para essa semana é, uma reunião com os representantes da Via, é, Via Brasil, que ganhou essa concessão. Né. Nós vamos estar acompanhando passo a passo de toda essa concessão. Daqui a Santa Helena... Foi uma luta muito grande nossa a gente conseguir incluí-la no projeto de terceirização. Tá? As pessoas vão pagar pedágio, mas não pode aquele produtor rural que vem para a cidade duas vezes por semana ser penalizado com isso. Tá? Então tenha certeza que nós vamos buscar a solução, vai ser resolvido. Vamos ter uma estrada confiável, de qualidade, com segurança para todo mundo. E trazer, é, é, acima de tudo, os investimentos que a precisa. Se nós conseguirmos, o que foi discutido aqui hoje, né? essa 308, 320, resolvendo o pedágio, a ligação com o Guarantã, com a 63, a interligação nossa com a pista do cabeça, ligando a pia Toda essa infraestrutura da Maravilha vai ajudar a gente a ser essa referência. A autofrestre vai se tornar essa referência o polo da região que está desenvolvendo e crescendo. Eu acredito vendo. Prefiro acreditar quando ver, porque logisticamente é um divisor de águas para nós, né? Mas quando pecuaristas como Chico Gamba ali é, fala e aponta, por exemplo, despreparo para discutir o assunto do, daqueles que vieram representando o Estado, na verdade os caras não leram o contrato, os caras vieram totalmente descontextualizados com relação à nossa realidade socioeconômica e demonstraram claramente que não estava em suas escalas de prioridade discutir exatamente o que foi proposto durante a audiência. Esperamos que numa data oportuna o assunto volte à tona de uma forma mais coerente, mais responsável e que haja uma decisão plausível aí.